Por gentileza, fique muito à vontade. Eu me lembro de quando estava no colégio, primeira, segunda, terceira série, a gente ia aprender tabuada. Né? Eu acho que a gente muito mais decorava a tabuada do que realmente tinha a capacidade de multiplicação da tabuada. É um pouco disso, tá? de, é. de realmente se familiarizar e, e forçar a memória para decorar aquilo? Se você me perguntar, o processo é correto. A tabuada é, são, são é, cálculos fixos e saber sim, o resultado sim. acelera bastante. Então, decorar a tabuada é uma grande sacada. Né? Saber fazer a, a operação, claro, também é para o raciocínio, é ótimo. Então, você trabalha raciocínio e memória. Operar os números, raciocínio, decorar a tabuada, memória, é pela repetição que você realmente memoriza. E hoje você tem, dentro da, da mnemônica, você pega pessoas que decoram a tabuada do 1 até a tabuada do 100. Toda a tabuada, até o 100. É, isso facilita o quê? No cálculo. Você faz o cálculo mais mais, né? fica muito mais veloz no raciocínio. Veloz. E, não de, não, e não depende tanto de calculadora, né? Hoje é calculador, o celular tem calculadora, o computador, tudo você... É uma civilização que caminha para uma dependência de memórias artificiais, tá? Quem usa a memória natural ela acaba conquistando um certo diferencial. Ah, você acaba tendo uma faculdade. Quando que você foi descoberto pela grande imprensa? O Renato Alves já teve no Fantástico, da Rede Globo, na Ana Maria Braga, na Ana Hickman, os grandes programas de televisão, das grandes emissoras, tanto que ele está aqui na TV Mais, nossa velha emissora, nosso presidente Carlos Carreiras. Mas quando você foi descoberto, e hoje é um sem... É, querer bajular, mas é o maior nome da memorização brasileira. Quando veio esse grande momento, assim, em que realmente as emissoras começaram a te procurar, os jornais começaram a te pautar, que veio a, a fama profissional, vai se me permite assim tratar? Eu, eu, depois que eu estabeleci o recorde de memória, eu comecei a, a ter uma, uma visibilidade maior na imprensa. Mas um, um momento particular foi quando aconteceu um caso do, do pai que esqueceu um filho dentro do carro. O bebezinho acabou falecendo pelo lapso do pai, né, Esse esquecimento que que conhecendo memória como eu conheço não dá para culpá-lo de forma nenhuma. Todos nós estamos sujeitos, né. Chega e, um ponto e... de você esquecer um filho? Chega um ponto, não é um caso isolado, esquecer um filho. Esse caso Perdeu o houve, carro houve, do estacionamento. houve o óbito tá, da, da criança, é, mas eu já tive casos de mães, o, um, o avô levou os filhos para a cidade, foi ao banco e esque... foi ao banco resolver alguma coisa, os, filhos, os netos ficaram esperando no carro e o avô simplesmente foi embora para casa a pé. <risos> Ele esqueceu o carro. Esqueceu carro netos. com os netos dentro, só que eram crianças assim já de 8, 9 anos, conseguiram voltar para casa. E no dia seguinte, a esposa perguntou para o marido, onde está o carro? Você não... E que ele foi lembrar do carro e aí chegou lá, só que isso foi numa cidade do interior, então o carro estava lá tudo aberto, né? mas estava no mesmo local. Mas e coisas estranhas. Casos como no metrô de São Paulo, são cerca de 70 mil. Registros de esquecimentos. Na né, no... estação que ele tinha que descer? não, De pessoas que esqueceram objetos no metrô. Objetos assim, é, até estranhos, como fogão, já esqueceram um vestido de noiva, álbum de casamento. Aí e o que é mais frequente? Celular, carteira e documentos, pastas, isso é o mais comum. Habitual. Habitual. E o que, que leva esse, esse esse branco? O que, o que, que ocasiona isso? Normalmente descuido. Tá. Aí é o sujeito inverso que relaxa demais é, Exatamente Que, que é. entra no estado zen ali é, é, Por exemplo, nós homens temos aquele problema de, deixar os, de andar com os objetos nas mãos tal. Mulher carrega tudo na bolsa, na bolsa. Né? E aí quando você tem um objeto longe do seu raio de ação Você corre o risco de deixá-lo Não por esquecimento, não por problema de memória Mas porque estava fora Poderia colocar esse casaco na poltrona, sair e deixar o casaco Aqui, isso não é um problema, não pode ser caracterizado como um problema de memória, mas porque eu não fiz algo para lembrar desse objeto. Então, se eu vou colocar o casaco num, num, na cadeira de um restaurante e eu estou de carro, poxa, então deixa eu colocar a chave do carro no bolso do, do casaco. casaco. Eu vou precisar do carro para sair dali. A é, menos que esqueça os dois, como pode acontecer. A grande pergunta é essa, o que eu posso fazer para lembrar? Tá. Ah, do casaco, o que eu posso fazer para lembrar De dar o recado, do número de telefone Da consulta, de tomar o remédio Porque quando você trabalha com essa hipótese De fazer algo para lembrar Aí abre-se as possibilidades De você criar algum tipo de ação A maioria dos esquecimentos Também está relacionada ao, ao, à passividade ah, Tudo bem, eu tenho que dar um recado para o Orlando Só que eu não fiz nada para lembrar de dar o um recado Então, é, com muita sorte Eu vou lembrar E o tema é esse, com muita sorte porque se eu não fizer nada, mais provável é que eu esqueça. Como acho que o maior case de esquecimento que nós temos no país é daquela caixa lotérica, da, da, da caixa da loteria de Novo Hamburgo que esqueceu de passar o bolão da Mega Sena. Agora um, recente, né? Um esquecimento produziu um prejuízo de 53 milhões de reais. Ah, e produziu um prejuízo às lotéricas, porque hoje foi proibido o bolão. É uma exatamente, prática exatamente, e hoje é prática. todas as lotéricas são... Renato, exatamente. vou te pedir licença. Estamos de volta com o Personalidade Mais, recebendo hoje Renato Alves, ele que é especialista, é o número um em memorização. Tanto que foi para o Guinness, né? o livro dos recordes, como a pessoa que desenvolveu aí a maior capacidade de memorização. Renato, nós falamos aí dessa questão de números, né? você inclusive exemplificou como exercitar para decorar mais o número de telefone e, e, e textos, é, assuntos, temas. Primeira, primeira pergunta. Qual você acha que é o profissional, ou todos os profissionais, é mais importante é, exercitar essa capacidade de memorização? Eu vou começar por mim. É político Política é bom, tem boa memória, é fantástico. Jornalista, é, radialista, mas a memorização é importante em quase todos os segmentos. Mas tem alguns que você, assim, eu sou muito procurado por uma empresa tal para dar curso de memorização. Existe, eh, se você pegar alguns relatos históricos, né, por exemplo, para carregar um navio num porto, no início do século passado, precisavam de 1.500 pessoas, 1.500 homens, né, eh, hoje, 7 homens fazem esse trabalho, né? o que, que mudou de lá para cá? Naquela época, ainda, a, a força física, habilidade, capacidade física ainda era um diferencial, você tinha uma certa força, uma certa, uma certa eh, performance, você conseguia a vaga. Hoje não. Hoje o que manda é a capacidade de lidar com informações. Você ter um vasto conhecimento e aprender a manipular tudo isso. Então se você pensar, hoje toda profissão exige uma capacidade de absorção de informação muito grande. Então não existe assim uma, uma, uma atividade X. Não, hoje mesmo um jogador de futebol, que tem toda uma uma. tem que ter uma habilidade no campo, jogar bola, ele tem que. Ele tem que se preparar para dar entrevista, tem que conhecer, tem que estudar, tem que. Então, eu diria que todas as atividades hoje exigem isto. Né? Não, não, não dá para isolar um caso que a pessoa não, não, não tenha que ter uma boa memória. Até porque é circunstância na vida, né? A gente tem que ter uma memória é, excepcional. Vida social, vida acadêmica, vida profissional, principalmente, né? Um domínio de um conhecimento ele é fundamental. Mas é, empresas que são voltadas a TI, tecnologia da informação, é, vendas? Aí, aí são memórias específicas. Um vendedor, por exemplo, a habilidade de lembrar o nome de um cliente é importantíssimo, é fundamental, porque ele depende disso. Vamos pegar, por exemplo, um, aí, aí muitos se queixam, mas eu não consigo memorizar o nome de um cliente. Às vezes a atenção não está voltada para isso. O foco dele não é o ser humano que entrou na loja, o foco dele é, é mais um produto que ele pretende vender. Aí ele acaba focando mais no produto. Mas é legal você, entrou o cliente, você pergunta o nome, é um nome diferente, você é, pergunta novamente, não entendeu, né? você dá uma, uma associada com alguma coisa que fique mais prática e você começar a dizer esse nome. Como faria, por exemplo, um instrutor de uma academia? Que é um, um profissional que eu, que eu valorizo bastante, porque o instrutor de academia, ele considera a matéria-prima dele um ser humano. Então. E se você verificar, um bom instrutor, ele sempre dá um jeitinho de memorizar o nome do aluno. Verdade. É, pra não ficar ali, e aí, Até cara? Porque você não chega na academia, põe um número pra você, não. É, o número 1, um, o número 10, o número 20, é nome, né? e não chega, oh, e aí, amigão, cara, não, ele, oh, e aí, Renato, tudo bem? Tá indo bem? Olha, modifica essa postura aqui tal. É, e tal, e passa pra, pela, pela mão de um instrutor... Dezenas de pessoas, até talvez centenas de pessoas no ali. Mesmo dia, no né? mesmo dia. E ele consegue memorizar o nome de todo mundo. Então, por quê? Porque ele é focado nisso, em memorizar nomes. Então cada profissão, um profissional de TI, ele tem que ser focado ao desenvolvimento, novas funções de computação, novos procedimentos.